Boa tarde, tarde. para quem for chegando, bem-vindos de volta ao CODA nesse período vespertino. É, eu vou acompanhar aqui vocês entrando na sala, esperar uns minutinhos aí para todo mundo se se arrumar com os fones, se ajeitar na cadeira, o pessoal ir conectando também. A gente já começa o tutorial com a Ana Paula Gomes. Boa tarde para quem chegou agora, não conversei ainda, a gente está esperando só alguns minutinhos para todo mundo se conectar no Zoom, se preparar e a gente já dá início ao workshop de hoje. Muito bem, acho que já deu tempo aí de todo mundo se conectar, se posicionar, abrir abriu, e aí se concentrando Tá bom. Então, boa tarde a todo mundo. Vou começar me apresentando aqui rapidinho. Eu me chamo Mário Sérgio, tá? Eu faço parte do time da, da Openology Brasil. É, estou próximo da escola de dados, mas eu faço parte do programa de inovação cívica, né? que a gente usa aí, ciência de dados para inovação cívica na, na, na Open Knowledge Brasil. É uma das frentes, assim como a escola de dados. Né? Junto com a Ariane Alves, ali, a gente faz a liderança do programa. Então, estou aqui hoje para fazer papel de host e, e contribuir com vocês para esse workshop de hoje. Então, quinta-feira, dia 5 de novembro, hoje a gente tem o é, workshop da Ana Paula Gomes, né? então... Querido diário, hoje eu tornei um diário oficial acessível, esse é o tutorial, muito obrigado pela presença de todo mundo. Essa atividade é parte do programa da quinta edição da Conferência de Jornalismo de Dados e Métodos Digitais, o Coda.br. O evento é organizado pela Escola de Dados, um programa da Openology Brasil, e desenvolvido em parceria com o Google News Iniciativa. É... Bom, eu queria dar alguns avisos para vocês antes da gente começar também. É, as perguntas vocês podem enviar aqui pelo Zoom, tem um ícone Q e comercial A aí embaixo, no, no inferior direito de vocês, vocês podem fazer perguntas por ali, o chat também está disponível, vocês podem fazer comentários e a gente também vai se comunicar com vocês por ali, mas vocês podem fazer as perguntas né utilizando esse recurso Q e A, né, questions and answers, provavelmente, abreviação e esse recurso do Zoom. Também o vídeo vai ficar disponível, o vídeo desse workshop vai ficar disponível, a Openology deve disponibilizar na plataforma em até 72 horas. Muito bem. É, quem está aqui também com a gente, além da Ana Paula Gomes, que vai trazer os conhecimentos aí de coleta de informações de diário com vocês, a gente tem a Marília, que está aqui também de co ela também vai ajudar a gente no chats aí, então toda a atenção aí para vocês. Muito obrigado pela presença de todo mundo, pelo tempo de vocês, por, por estarem no Coda. Vou passar a palavra agora para Ana Paula e está, eu vou fechar minha câmera também para vocês focarem nela e ela deve compartilhar a tela e estaremos por aqui. Ana, por gentileza. Obrigada, Mário. É, gente, eu vou eu vou compartilhar minha tela com vocês. Eu preparei alguns slides, esses slides servem só para a gente manter um roteiro, é, do que vai ser feito, mas esse, esse workshop vai ser bem prático. É, eu planejei ele de, uma, de maneira interativa, então eu vou pedir para vocês é, compartilharem algumas coisas no, no, no chat, pedir para vocês abrirem alguns links e por aí vai. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é, postem suas perguntas no que no Q&A, se tiverem alguma observação interessante também, usem o chat. E é isso. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Ups. Pronto. Só um minutinho. Beleza. Bom, espero que todo mundo esteja vendo minha tela. Hoje, esse, esse workshop ele vai ser sobre como tornar diários oficiais acessíveis. Vocês já já conhecem o, o, o projeto Querido Diário, a, a esse ponto, que é um, um projeto da Open Knowledge Brasil e da comunidade que visa disponibilizar diários oficiais do Brasil inteiro. É, eu vou ficar olhando para o slide tentando olhar para vocês também. É, mas antes disso eu queria dar um pouco de contexto para vocês de quem sou eu, eu sou Ana Paula Gomes, sou fundadora do Dados Aberto de Feira, o Dados Abertos de Feira é uma iniciativa que surgiu no finalzinho do ano passado é, e que visa fomentar a transparência e a abertura dos dados no município de Feira de Santana, interior da Bahia, de onde eu sou. Bom, no Dados Aberto de Feira, a gente também faz raspagem de dados. Eu vou explicar para vocês em um minuto o que é, caso alguém não esteja familiarizado ainda. E a gente tenta reunir bases de dados do município, um lugar onde os cidadãos possam buscar esses dados de maneira mais mais fácil. Que é um, um objetivo similar ao que o, o querido diário faz. É, centraliza essas, esses dados, é, para que depois possa ser feita análises, buscas, etc. Bom, eu sou contribuidora de, de alguns projetos open source. um deles é o Querido Diário, eu contribuo esporadicamente, mas já contribuí para outros do, da Open Knowledge, como Serenata de Amor, e sou mantenedora do Model Bakery, que é uma biblioteca para testes é, do, do framework Django. É, eu sou Embaixadora de Inovação Cívica da Knowledge Brasil, sou Engenheira de Software e Mestre em Ciência da Computação. Esse é o meu site, caso alguém que, queira ver o, algum blog post técnico. Lá, o último texto que eu escrevi é sobre como contribuir para o querido diário. Então, tem alguns links é, pra, e algumas dicas para contribuição também. Bom, como eu falei com vocês no início, a gente vai fazer um passo a passo de como contribuir para o querido diário. É, eu tenho que dizer que, que no início pode ser um pouco estressante trabalhar com, com raspagem de dados, porque você nunca sabe o que, que você vai encontrar do outro lado, com, com a página que você escolher. Posso ser que seja um código super gostosinho de, de raspar, posso ser que seja totalmente aleatório, sem nenhum padrão, ou com um padrão muito esquisito. É, então, eu peço para vocês que tenham um, um, um pouco de, de, de paciência é, com, com, com, com esse tema. É, mas eu vou, o ponto principal que eu, que eu quero trazer para vocês hoje é como eu faço para poder contribuir para qualquer diário oficial. É, eu contribuí com, com, com, a cidade, com o Spider para a cidade de Feira de Santana, é, e toda vez que eu quero contribuir com algum outro spider, como é que eu faço? É isso que a gente vai caminhar hoje, tipo, tentando mostrar para vocês como encontrar informação, como explorar com a página que, que vocês estão querendo raspar, e por aí vai, tá? É, então, isso vai, vai cobrir também como contribuir para o censo, o censo que a Open Knowledge criou para poder mapear quais, foram, quais são as páginas dos diários oficiais, é, explorar o diário oficial que vocês escolherem para trabalhar hoje, entender como o projeto está estruturado, o código dele, quais são os padrões do framework, é, e preparando vocês também para a primeira contribuição, que é como abrir um pull request. Bom, aqui a gente vai começar a nossa primeira parte prática, que é vocês escolherem um diário para raspar. Então, a primeira pergunta para esse passo é a cidade que você quer elaborar já está no Censo? Então a gente vai olhar aqui agora o, o site do Censo da de Brasil. Censo.ok.org.br .ok Esse site aqui é onde tem o um mapeamento dos diários oficiais das cidades do Brasil. São 5 mais de 5.500 cidades. Então aqui vocês podem... Contribuir com esse mapeamento, certo? Vocês podem vir aqui, por exemplo, e selecionar um município. Por exemplo, vou escolher aqui um município aleatório, Afua, no Paraná. Não, no Paraná, não, no Pará. É, eu posso dizer aqui: existe uma fonte de publicação disponível online? Eu posso dizer, sei lá, sim. Então, vão aparecer outras opções aqui. Qual a data do, do arquivo mais antigo disponível online? Qual o formato dos arquivos? Aqui eu vou, eu vou tentar reproduzir como eu faço. Eu venho nessa parte aqui, digamos que eu quero contribuir dando informações sobre afoá no, no Pará. Então, vem. AFUA, Pará, Diário Oficial. Bom, aqui a gente tem um. um... Um site da prefeitura, que a gente tem um diário oficial. Vamos clicar aqui para ver o que, é que a gente encontra. Bom, a gente encontrou aqui um PDF, certo? E aqui, tá, esse PDF, ele está aqui nesse domínio. Então, vamos entrar aqui nesse domínio, que parece ser da, o oficial da cidade, para ver se a gente encontra... É, onde que fica isso? Atos oficiais. Está com cara de ser aqui, né? Então, concursos públicos, decretos, portarias. Esses três tópicos aqui, eles são tópicos que deveriam estar no diário oficial. Então, eu vou assumir que atos oficiais aqui é, onde é, é a página que eu estou procurando. Gente, eu nunca entrei nesse site aqui, então eu estou realmente caminhando como eu faria para poder é, encontrar um, um diário oficial, uma página de diário oficial. Aqui tem editais, contratos, licitações, nana, últimas publicações, convite de licitação, portaria, portaria setembro. Então, como vocês podem ver aqui, está meio bagunçado, né? Não tem um lugar específico para atos oficiais. Vamos clicar aqui, categoria Atos oficiais, vamos ver se a gente tem mais sorte. Bom, aqui está parecendo que tá melhor, né? Então a gente tem aqui portarias, decretos. Beleza, vamos clicar aqui em decretos. Interessante, os decretos aqui estão tão numa página, ao invés de estar tá no aqui. Eu cliquei aqui num decreto. E aqui a gente tem os decretos. Bom, digamos que depois de, de um tempo, eu confirmei que realmente essa página aqui é a página do Diário Oficial de AFOA, certo? Eu não vou inserir esse aqui, porque eu ainda não tenho certeza que é ela mesma, mas é que eu diria. ó, A data mais antiga que eu encontrei disponível nesse, nesse ato oficial aqui, vamos ver aqui quando é que a gente consegue, foi, caramba, abril, 5 de abril de 1990. Então, eu vou chegar lá e vou botar, ó, 5 de abril de 1990. Qual o formato dos arquivos? HTML, PDF, acho que eu colocaria aqui PDF, mas eu acho que é um PDF imagem, vamos confirmar. É um PDF imagem, eu estou tentando selecionar aqui o texto e não consigo, então significa que é uma imagem. Então aqui eu colocaria PDF imagem. Aí outra informação que a gente tem que passar, informe uma fonte de publicação de arquivos o URL do portal público principal que disponibiliza o Diário. Então a gente pode botar aqui o nosso Atos Oficiais. Então clicar em enviar. Bom, primeira tarefa para vocês vai ser cadastrar uma cidade nesse nesse mapeamento, certo? Então vocês podem ou cadastrar essa cidade ou então encontrar uma cidade que vocês é, estejam interessados em raspar. Deixa eu ver aqui, beleza. Uma coisa que é importante que eu não, não, não coloquei nos slides é o seguinte: a minha primeira contribuição para o querido diário foi a minha cidade natal. Então para mim foi muito divertido porque eu passei a entender como funciona o diário oficial da minha cidade, quais são as informações que tem lá, onde eu posso ir para encontrar informações tanto sobre transparência quanto tanto, tanto quanto tanto sobre transparência quanto sobre diários oficiais. É, então, uma dica que eu dou é tentem encontrar uma cidade que vocês tenham uma, uma conexão ou que vocês acham que seria muito massa para as pessoas terem é, acesso às informações que vão ter no diário delas. É, isso vai vai ajudar vocês a ter motivação para poder continuar contribuindo. tá? Então, aqui também, no, no, na página do Censo, eles podem acompanhar o mapeamento, como é que está rolando. Por exemplo, eu sou, sou nordestina é, e o meu objetivo é fazer com que o máximo de cidades da Bahia estejam presentes no, no mapeamento. Então, se você olhar, as minhas contribuições, elas geralmente são para cidades baianas. Então, eu posso vir aqui no Nordeste, eu posso olhar quais são as, as cidades que já têm cadastrado. Olha que página bonita esse pessoal fez, gente. E aqui eu vejo, ó, no Nordeste tem 6,13%. E aqui também, acho que tem aqui o estado, posso clicar aqui, Bahia. Bahia tem quase 16% das cidades mapeadas. E eu posso vir aqui e dizer, por exemplo, Amélia Rodrigues, que é a cidade que eu escolhi para explorar hoje. E aqui a gente tem a página de Amélia Rodrigues. Então, eu queria que vocês é, encontrassem uma, uma página de diário oficial que vocês queiram contribuir hoje e postassem aí no nosso, no nosso chat, que eu vou... Eu vou escolher algumas para a gente explorar aqui. Beleza? Eu só preciso abrir o chat aqui. Opa, acho que agora vai. Talvez não. Pronto, agora eu consigo ver o chat aqui, só um minutinho. Massa, eu vou vamos lá, eu vou pegar aqui Aracatuba, São Paulo, vamos lá. Vamos lá, Aracatuba. Massa, já encontramos aqui diário oficial de Aracatuba. Uma coisa que é bem interessante é que se vocês observarem o um domínio aqui em cima. Não sei se está muito pequeno, se tiver, vocês me avisam. É, vocês podem ver que aqui a gente tem um domínio, certo? Que é genérico. Atenção. Esse domínio é genérico, então. imprensaoficialmunicipal.com.br barra Aracatuba, Aracatuba, desculpa, gente. Isso aqui já é uma dica que várias cidades podem estar usando essa mesma ferramenta. Então, tem um risco grande de vocês conseguirem contribuir com diversas cidades diferentes, Escrevendo o um, um código uma vez, digamos. Então, aqui a gente tem os diários de Aracatuba. Vamos clicar aqui para ver como é que é o formato dele. Beleza, é um PDF, é uma imagem. Massa. Mas aqui, ó, a gente já consegue selecionar. Show de bola. Vamos ver. Mas diários diferentes. Pacajus no Ceará? É isso mesmo? Vamos lá. Aqui a gente já tem uma, um formato diferente. Assim, vocês podem notar que o, o problema que o querido diário está tentando resolver que é, você tem várias cidades diferentes, mais de 5 mil cidades no Brasil, e essas 5 mil cidades, elas provavelmente estão usando sistemas muito diferentes. Então, a gente precisa tornar isso um formato que seja é, comum a todos, para que as pessoas possam buscar em um lugar só e fazer suas análises. Vou abrir só mais um aqui, e eu vou deixar aberto para a gente explorar mais o próximo passo. Bom, Associação Mato-Grossense dos Municípios. Ah, agora entendi que é um só, né? Para todos os municípios. Interessante. Olha aí. Muito massa. Eu vou voltar para esse site daqui a pouco. Tá, beleza. Digamos que até aqui vocês já, já escolheram uma cidade, certo? Então, espero que todo mundo tenha uma, uma, uma cidade que queira... É, contribuir, então a gente colocou no censo, ou então já está no censo, beleza, a gente tem agora um, um, uma segunda etapa, que é, já existe um spider no repositório? Então a gente vai lá no, no repositório da, do, do querido diário. a gente vai na pasta data collection, gazete, e pa, pastinha spiders. Aqui vocês vão encontrar todos os, os diários oficiais que já foram raspados pelo projeto. Então, por exemplo, no caso de Várzea Grande Mato Grosso. Vamos ver se já está aqui. Ó, Mato Grosso a gente vai ter a Associação dos Municípios. Então, deixa eu conferir. Associação dos Municípios. Deixa eu ver se é o mesmo que mandou aqui. não. A gente tem a Associação dos Municípios aqui de Mato Grosso e Cuiabá. Então, né, tem que ver só se Vazia Grande não está aqui nessa associação de municípios, mas, se não, a gente cria um, um novo Spider. Vamos lá, vamos ver mais. Pacajus, Ceará. Ceará tem associação de municípios e Fortaleza. Vamos ver essa associação de municípios. Quais são os que tem aqui? Associação de municípios. Nossa, que difícil, né? Bom, não consigo ver de maneira rápida aqui quais são os municípios que estão aqui. Esses são todos. Então, você tem que clicar no como funciona ali do Diário Oficial. Mas Beleza. A gente já, digamos que a gente já verificou aqui quais são os municípios que tem, que não tem, é, e a gente não encontrou o spider que a gente queria aqui. Beleza, significa que não está no repositório principal, mas a gente ainda precisa verificar em mais dois outros lugares. O primeiro lugar são os pull requests, porque possa ser que é, seja um trabalho em andamento, alguma coisa do tipo. Então, vamos ver aqui, por exemplo, Belém. Ups. Tem dois pull requests fechados aqui para Belém. Então, aqui a gente tem, ó, a Spider for Belém do Pará. Então, significa que ele já, que ele já existe. Vamos ver outras cidades. É... Piraju. Piraju. Ó, Piraju não está aqui. Piraju pertence a São Paulo. Vamos dar uma olhada aqui de novo. Piraju está nos Spiders. Seguindo essa mesma estrutura, Data Collection, Gazette e Spiders. Então, São Paulo, a gente vai buscar por SP, underscore, e aqui a gente vê todos de São Paulo. Vamos lá, Piraju. Não, não tem? Não, tem Piracicaba, Piraju não. Então, Piraju não está lá. A gente não encontrou Piraju nos Spiders, não encontrou Piraju no pull request. Então, significa que não está não pronto e nem tem o um trabalho em andamento. Mas talvez tenha alguém trabalhando nisso. Então, a gente vai aqui em issues e a gente vai es escrever aqui Piraju. Beleza, não tem aqui. Então, qual é o próximo passo depois que a gente identifica uma cidade que ela ainda não foi raspada, não teve seu diário oficial raspado, é, e não tem nenhuma menção a ela no, no diário. Vocês vão clicar em New Issue, aqui, vocês vão dizer, ó, eu quero trabalhar nessa cidade. Por que, que isso é importante? Porque às vezes uma pessoa pode estar tá querendo contribuir na mesma cidade que você, é, e às vezes você vai, tipo, passar um tempão codando aquilo, e outra pessoa vai na sua frente e abre por request. E aí, nesse caso, você acaba perdendo o perdendo seu tempo, né? Para esse workshop, eu tô trabalhando na cidade de Amélia Rodrigues, que é uma cidade perto de Feira de Santana. Então, aqui, ó, eu abri um aixo dizendo, ó, eu, eu gostaria de trabalhar nessa nessa cidade. E aí eu botei aqui o link, bonitinho, e disse que eu queria trabalhar nessa aixo. Beleza? Aí vocês podem fazer mais ou menos a mesma coisa com a cidade que vocês querem trabalhar. Sempre seguindo esse passo de Verificar se o spider já existe, verificar se tem por requests abertos e verificar se tem algum issue. Beleza. É, esse aqui seria o primeiro passo. Vocês não, não precisam fazer tudo isso agora, porque a gente né, tá, vai tentar aproveitar, a partir de agora, melhor o tempo para focar em código. Mas quando vocês quiserem, talvez depois desse workshop ou depois quando vocês estiverem revisitando as anotações e tal, é importante vocês cadastrarem aí isso, sinalizando que vocês já estão trabalhando nisso. Beleza. E quais são os pré-requisitos né, de código? É, até pouco tempo atrás, até na verdade dois dias atrás, esse projeto precisava do Docker e do Docker Compose para rodar, só que agora não é mais necessário. Então, é... talvez vocês tenham visto o blog post que a gente escreveu ou no site do Coda, mas não tem problema. Ficou ainda mais fácil, na verdade, de contribuir criando virtual environments. O que, que a gente precisa? A gente precisa do Python 3.6, é... a gente precisa criar um virtual environment que é rodando esse comando aqui no terminal, e o que esse comando faz? Ele fala para o Python, para poder usar o módulo VENV, que é de virtual environment, criar um virtual environment com esse nome aqui. Bom, e para que a gente precisa um virtual environment? A gente precisa dele para poder isolar as dependências. Às vezes, quando você está trabalhando em vários projetos diferentes, é comum que esses projetos tenham dependências diferentes. Às vezes, você vai trabalhar em dois projetos, por exemplo, que usam o Scrapy, que é a ferramenta que a gente vai usar hoje. É, às vezes, uma está fixa, a versão, na 2.0, e outra está na 2.5. E aí, você tenta usar um recurso da 2.5 no projeto que está usando na 2.0. Isso pode trazer alguns problemas, ou você abre um pull request, por exemplo, e não pode mediar isso para produção porque você usou alguma funcionalidade que ainda não estava disponível na 2.0 e por aí vai. Então, a gente cria esse virtual environment e ativa ele com esse segundo comando para poder é, isolar essas dependências e deixar o nosso o nosso ambiente o mais fiel possível. tá E a gente instala as dependências. Então... Aqui, por exemplo, eu já estou com o meu virtual environment é, ativado, vou aumentar um pouquinho a minha letra aqui. Então, você iria fazer Python-m, venv, e aqui você coloca o nome. O meu, por exemplo, é, chama .venv, que é o do, um, sugerido pelo projeto, mas você pode colocar outro nome. Só tem, só tem que lembrar que você vai precisar de source, nome que você usou do venv, Aqui, barra bin barra ativar. Certo? E a partir daí a gente está pronto para poder instalar as dependências. Para a gente instalar as dependências, a gente vai entrar na pasta Data Collection, vai rodar o pip install, traço r, requirements.txt, a gente vai dizer para o pip, para ele instalar todas as dependências que tiverem dentro desse arquivo, e a gente vai rodar o comando scrapy.list para poder é, verificar que está tudo funcionando. Bom, se vocês notarem, aqui na raiz do projeto, que é onde eu estou, querido diário, é, o nosso arquivo de, de dependências ele não está aqui, ele está dentro da pasta Data Collection. Então não esqueçam de entrar lá, porque o nosso projeto scrapi, ele está lá dentro isso é bem importante, porque às vezes você pode estar tentando executar seu spider da raiz do projeto, e ele vai dizer, tipo, não, não conheço nenhum projeto chamado SquarePie. É, e, na verdade, você tem que rodar dentro de Data Collection. Então, você entra aqui, instala as dependências, e aqui com pip install requirements, e fica por lá mesmo, para poder é, não ter nenhum problema na hora de executar os spiders. E, gente, até aí tudo bem? É, é muito estranho ficar falando sozinha sem olhar o rosto das pessoas. Então, só preciso que vocês falem no chat se está tudo certo, tem alguma dúvida. Beleza? Está falando que está tudo certo. Show. Massa. Bom demais. Vamos nessa. Bom, eu já tenho as minhas dependências instala instaladas aqui. Então, eu não vou passar por isso agora, porque pode demorar um pouquinho e eu acho melhor a gente aproveitar esse tempo falando dos truques do, do, do Scrapy. É, então, aqui a gente vai rodar esse comando Scrapy.list, e ele vai listar todos os spiders que tem disponível. É, na verdade, eu pulei um ponto bem importante, né? <risos> que, eu, que eu acabei esquecendo de, de falar. O Scrapy ele é um framework para raspagem de dados, que a gente comumente chama de scraper. E essa raspagem de dados nada mais é do que meio que simular o comportamento de um ser humano. Então, por exemplo, eu vou, eu quero, é, eu quero raspar dados do Google, digamos. Então, o que, é que ele vai fazer? Ele vai, ele é um programa de computador que vai lá, ele tipo como o nome já diz, né, o Spider, uma aranha, ele vai lá, tipo, sai varrendo por ali e tal, e coleta todas essas informações, e a gente pode dizer o que que o que fazer com essas informações. É, o Scrapy hoje é um do, dos frameworks que são mais completos para raspagem de dados. Por quê? Quando você está raspando dados, não é simplesmente criar um programa para poder ficar acessando um site, tem vários mecanismos que são usados pelos sites para poder impedir esse tipo de raspagem. Porque se feito de maneira irresponsável, pode fazer como eu e derrubar um portal da transparência. Mas no meu caso foi sem querer, gente, eu prometo. É... E aí tem algumas coisas que, que as ferramentas precisam ter, como, como o Scrapy tem, que ajudam a evitar esse tipo de problema. Por exemplo, o cache. É, em dados abertos de feira, a gente usa o cache com 24 horas de duração. Então, significa que se eu tentar raspar um site, e ele foi lá, fez uma request, é, ele vai pegar, vai gravar o resultado dessa request, e toda vez, durante as próximas 24 horas que eu ficar tentando fazer isso, ele vai pegar simplesmente os dados que, da, da primeira request que eu fiz. Ele vai armazenar isso no, nos arquivos locais, e eu não, não vou fazer essa requisição direto no servidor que eu estou tentando crawlear. É, tem outras coisas também, como ficar sentindo -se a, o tempo de resposta do servidor para ver se a gente acelera o número de requisições, ou a gente diminui eles um pouco, e, e por aí vai. É um excelente framework. Mas, às vezes, ele, ele pode ser um pouco complicado, porque para ter todo esse aparato, é, ele precisa está em certa estrutura. E aí eu quero passar um pouco para vocês desse, uh, dos macetes na hora de, de desenvolver com o Scrapy. Bom, voltando aqui para o terminal, se a gente digitar Scrapy aqui, ele vai mostrar todos os comandos disponíveis. A máquina está um pouco lenta. Beleza. E aqui tem alguns que são, que são bem interessantes, por exemplo, Crawl. A gente vai usar scrapy, espaço crawl quando a gente for rodar o nosso spider. A gente vai usar, por exemplo, o run spider quando a gente quiser rodar o nosso spider, só que apontando para um arquivo .python, ao invés do nome mesmo que a gente vai dar para o spider. A gente tem também o shell que é para quando a gente for explorar é, o site que a gente vai vai crawlear e por aí vai, tá? Vamos ver qual é o próximo passo aqui nos, nos slides. Bom, ops. Hora da ação agora. Agora é a hora de vocês brilharem aí de onde quer que vocês estejam. É, para você contribuir para o querido diário, basta ir aqui no, no, no repositório, no GitHub, e vocês vão clicar aqui em Fork, no canto superior direito. Certo? E aí ele vai perguntar, tipo, no meu caso ele vai dizer que eu já forquei aqui o querido diário, mas ele vai perguntar se vocês querem que é, fork esse em uma organização diferente ou para o usuário de vocês. O fork nada mais é do que copiar esse projeto para o seu usuário. E por que, que a gente precisa copiar? Porque a gente vai fazer essas modificações, a gente vai executar esse código e depois que a gente estiver com ele pronto, ele simplesmente a gente, tá, a gente vai simplesmente mandar do nosso, do, da nossa cópia para o repositório original. Aí, aqui eu tenho o meu fork dele. Ops, ele apareceu aqui que eu tenho um fork. tá vendo? Ana Paula Gomes barra querido diário. Eu vou para o meu fork agora. Aqui está dizendo que eu estou dois commits atrás do, do repositório principal. Então, significa que... É, eu tô com a minha base desatualizada, mas aqui eu já tenho uma branch para a cidade de Amélia Rodrigues, que é a cidade que eu vou criar junto com vocês um, um Spider hoje. Agora aqui, quando eu mudei a branch, ó, ele já mostrou aqui que essa branch tá 10 commits na frente do repositório da OKFN. Então, significa que eu coloquei coisas aqui. Então, beleza. É aqui que a gente vai trabalhar, a gente vai trabalhar no nosso fork. Aí vocês vão, fizeram um fork, beleza, vai aqui e clona esse repositório. Vocês vão pegar e copiar aqui, ssh, eu estou assumindo que vocês já tem o um git todo, git barra, git todo configurado aí na máquina de vocês. Vocês vão copiar isso aqui e vão executar no, no, como, no, no terminal de vocês, git espaço clone espaço esse endereço aqui, tá? E aí beleza, ele vai fazer o download do fork de vocês. Então aqui eu vou mostrar para vocês como conferir se está tudo certo. Vem aqui em git, git remote-v. No meu caso eu tenho o Dal OKFN, que eu uso para ficar só pegando as informações e atualizando minha branch. Mas eu tenho aqui o meu fork ó, como remote. Tá? Então, quando vocês fizerem o clone aí na máquina de vocês, vocês devem ver esse endereço com git remote-v. Beleza. O que mais? Depois que vocês fizeram isso, agora a gente vai começar a brincadeira. para poder, Vamos confirmar que os passos que a gente fez anteriormente de instalar as dependências, criar... O virtual environment e tudo tão certinho, de acordo com o, o guia que tem no repositório da OKFN. Eu vou voltar lá no, no repositório original, que deve estar mais atualizada, a documentação. E aqui tem essa seção, development environment, que é um passo a passo de como configurar o repositório de vocês localmente, Tá? Então, aqui foi mais ou menos o, o passo a passo que eu tinha guiado vocês antes. Criar o virtual environment, ativar, não esqueça de atuar, ativar o virtual environment, é, entrar na pasta data collection e depois instalar os requirements. Beleza? Tendo isso aqui, vocês já estão prontos para poder começar a explorar o diário oficial que vocês escolheram. Aqui também, depois vocês podem ver como contribuir no guia de contribuição mas a gente deve voltar para isso mais para o final. Bom, já temos o, já temos o diário, já configuramos o nosso ambiente, então agora é, é a hora mais legal, que é a hora da, da ação, a gente explorar é, um site e ver como é que ele funciona, como é que faz para a gente crawlear ele. Aqui eu vou abrir o, o site de, do Diário Oficial de Amélia Rodrigues. Beleza, Cidade de Amélia Rodrigues, tem esse últimos diários aqui. Aqui eles têm um, um PDF já direto ao ponto. Está bem organizadinho até, tem data, número da edição, abrindo o Diário Oficial, deixa eu abrir aqui para a gente ver se é isso mesmo. Diário Oficial do Executivo. Show de bola. Vamos continuar vendo aqui. Bom, mas tem um problema aqui. Essa página, ela só vai de 4 de novembro até 22 de setembro. E eu preciso de um jeito de pegar todos os diários oficiais. Então, o que a gente pode fazer? Tem esse pesquisar, meio esquisito aqui, mas é só palavra-chave, filtros, por data aqui. Hum, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui interessante. Ah, beleza. Aqui a gente tem últimos diários e a gente tem diários anteriores. Olha que interessante. E aqui, nesse diários anteriores, a gente tem todos desde janeiro de 2015. Então, aqui a gente já pode assumir que o mais antigo é janeiro de 2015. Vamos clicar aqui para ver o que, que acontece. Olha só. Para fazer raspagem de dados, é muito importante ter atenção aos detalhes. E tentar olhar o máximo possível todas as possibilidades. Se a gente fosse pegar, tipo, por exemplo usar a abordagem da página anterior, que era de ficar clicando ali, mandando é, uma data, talvez fosse mais lento, mais custoso, menos intuitivo, não sei. Só implementando os dois, de fato, para saber. Mas você tem que pensar que tem que ser fácil para você entender como humano, como fazer o passo a passo para raspar essa informação. E aqui... Uma coisa que eu percebi, um detalhe, é aqui na URL, ó. A gente tem o endereço do diário oficial, a gente tem o ano e a gente tem o mês. Vamos ver se a gente pode brincar com isso aqui. Vamos lá, sei lá, 2018, mês 7. Bom, funciona. Julho de 2018. Julho de 2020. Então, o que, é que a gente pode fazer aqui? A gente já tem duas, uma informação valiosíssima para a nossa implementação. A gente tem a data mais antiga. Lembrem que no censo vocês têm que colocar qual é a data mais antiga. e A gente vai precisar para colocar no código também. E a gente sabe agora que a gente pode ficar mudando a URL e pegar mês a mês. Olha que coisa maravilhosa. Fantástico. Então, aqui a gente tem os diários. Beleza. E a gente também tem um botão aqui, ó, publicações mais antigas. Então, esse aqui é o botão que a gente vai precisar clicar com o nosso crawler para ele pegar e ficar mudando. Tudo isso, assim, já tem quase metade do tempo desse workshop e eu ainda não abri o código, mas, tipo, não se preocupem. Tudo isso é muito importante, porque a gente vai ter que reproduzir exatamente esse mesmo comportamento na hora de implementar. Beleza. Tudo certo? A gente já tem uma página que a gente quer, quer crawlear. Vamos por partes. A primeira coisa que a gente vai fazer é explorar essa página, certo? Como é que a gente vai explorar essa página? Tem duas maneiras. A gente precisa, por exemplo, da edição do diário oficial, certo? A gente precisa pegar esse labelzinho aqui, ó. Eu preciso de 1601, 1600, 1597 eu preciso da data também e, principalmente, eu preciso desse link, porque na hora que eu clicar aqui, ele vai redirecionar para essa página e é esse o PDF que eu estou atrás, eu quero salvar esse PDF. Então, beleza, o que a gente vai fazer? Vamos primeiro entender como é que a gente explora essa página aqui agora com o Scrapi. Vamos copiar esse link aqui. Eu vou colar aqui no chat, caso vocês queiram ir explorando junto comigo também. Eu vou aqui, Scrapi, espaço Shell, e boto a URL, beleza? O que, que ele vai fazer? Ele vai acessar essa URL e vai abrir o um Shell para mim. Assim a gente vai poder interagir com essa página e fazer os nossos testes. Por quê? Porque agora é a hora que a gente vai pegar e vai... Essa é Esse é o momento mais importante, por incrível que pareça. A gente precisa entender como está a estrutura de cada elemento HTML que a gente vai raspar. Porque depois a gente só vai traduzir isso em código. E se a gente não sabe isso, a gente não sabe nada. Nosso Spider ele não vai ficar pronto, não adianta. Então aqui ele abriu para a gente essa, esse, esse shell. E aqui ele já está dizendo ó, o que, que tem disponível para a gente poder fazer. E o mais importante aqui é o objeto response. Que é esse carinha aqui, vamos lá. Então a gente vai explorar ele, response. Beleza. Aqui ele tá dizendo que o código retornou 200, o status code. Então significa que deu ok, tá tudo certo, show de bola. Então aqui a gente vai, vamos ver primeiro o que que tem dentro desse response. Então esse comando aqui é o di do Python, que ele vai pegar e vai, vai expor todos os métodos e atributos que estão disponíveis dentro desse, dessa parada. Beleza. Então, aqui, por exemplo, ó, a gente tem response ponto... Deixa eu ver uma coisa interessante aqui. Body. Caramba, o que, que é isso? Isso aqui nada mais é do que todo o código que a gente acabou de ver lá. Isso aqui é o um código, né? não está bonitinho. Por exemplo, vocês estão, não sei se vocês vão conseguir ver aqui, mas tem aqui. Ó, pesquisa anterior 2017. Vamos ver se, se esse negócio está falando a verdade mesmo, se a gente está acessando isso aqui. Aqui. Então, ele vai pegar, vai carregar tudo para a gente e a gente vai poder ficar explorando isso. E a gente vai pegar e vai identificar cada informação que a gente precisa para criar o Spider. E depois é, a gente vai juntar tudo isso no nosso Spider. Bom, então, outra coisa super importante agora é as ferramentas do desenvolvedor do seu browser. Você vai pegar, por exemplo, eu quero identificar exatamente as edições. Como é que a gente faz? A gente vai clicar aqui com o botão direito, em cima do elemento que a gente quer, a gente vai clicar em inspecionar. E aí ele vai abrir esse console aqui, ou embaixo ou do lado, beleza? Eu estou usando o Chrome aqui, mas é muito parecido em qualquer é, em qualquer outra qualquer outra ferramenta. Só um minutinho aqui. Beleza. Bom, estou checando aqui o, o chat tranquilo. Então aqui ó, quando a gente clica em inspecionar. O que, que tem aqui para a gente? A gente tem um link, esse link interessa a gente porque a gente precisa dizer para o Scrapar e seguir esse link depois, lembrando sempre que a gente vai reproduzir o comportamento humano, e comportamento humano é, eu entro no site, eu identifico um diário oficial que eu quero, eu clico naquele diário oficial, eu procuro PDF e eu salvo o link para aquele PDF. Show de bola. Então aqui a gente precisa desse, desse cara aqui. E aqui a gente também precisa desse texto, que é a edição, tá vendo? Esse, número, esse, esse, esse textinho aqui. E como é que a gente pode fazer, então, para a gente poder encontrar isso? Agora, coisa super importante também. Tudo é importante, né? Ai, meu Deus. A gente pode fazer response, ponto. Tem duas formas a gente poder, é, da gente, a gente raspar essas informações. A gente pode usar o expert ou a gente pode usar o response.css. Eu, particularmente, gosto de usar mais o CSS, porque é mais legal de ler, mas a sintaxe é mais, mais fluida, mas fica a critério de, de cada um. E aí, aqui, eu vou pegar, usando o CSS, por exemplo, eu já sei que aqui é um link, certo? Eu tenho aqui, ó, esse, essa parada está dentro de um artigo, que está dentro de um header, que está dentro de um H2, que está dentro de um A. O meu âncora aqui. Mas vamos tentar achar só a âncora, por exemplo. Vamos ver o que, que, que retorna nessa âncora. Vamos ver. Ó, retornou um monte de coisa. Vamos usar o do python aqui para ver qual é o tamanho. 116 links. É, fica um pouco difícil, né? Então a gente tem que pegar e encontrar elementos aqui que a gente consiga usar como identificador único. Mas não é bem único, porque ele se repete aqui várias vezes. Ó. Tem quantos aqui? Tem 10 edições do diário por página. Então, por exemplo, a gente tem aqui o H2 Title Post, por exemplo. Não sei se consigo aumentar aqui para mostrar. Beleza. A gente tem aqui H2 e tem a Class Title Post. Vamos ver se a gente consegue combinar isso aqui para pegar todos os os links que estão dentro desse, dessa, desse H2. Vamos lá, tentativa número 2 agora. Ó, eu vou dizer aqui para ele. Eu estou procurando um H2, que tem uma classe push chamada title push então a gente usa ponto, classe, nome do elemento, ponto, nome da classe. E eu quero é, uma âncora. Beleza, já, já reduziu aqui o negócio. Então, show de bola. Vamos ver o tamanho. 10. Então, deu 10. Então, a gente estava procurando 10 adições, 10 elementos de adição. Então, significa que a gente está no, no caminho certo. Então, aqui, ó, beleza. Mas eu quero só o link. Como é que eu faço? Dois pontos, dois pontos. Atributo. E aqui dentro dos parênteses, eu vou dizer qual é o atributo que eu quero. Hf. Ah, Ana, mas ainda tá meio esquisito, tá mesmo? Porque aqui ele tá retornando uma lista dos, dos objetos que são retornados do Scrapy. Então, se a gente quiser montar consultas em cima disso aqui, beleza. Mas digamos que a gente só quer ver é, os links mesmo. Não quero ficar vendo o objeto, não. Então, a gente vai usar o ponto extract para poder extrair. Espera aí que eu vou mostrar para vocês melhor. Eu vou usar aqui o from.pprint do import Pprint do Python para ele imprimir de maneira bonitinha. Olha aí, sucesso! A gente conseguiu aqui pegar os links desse diário. Por que, que isso é relevante? Porque a gente precisa reproduzir os, os passos que o humano iria, iria fazer, né? Então a gente vai precisar disso aqui. Beleza. A gente já tem os, é, os links, mas a gente precisa do, do texto, aquele textinho que está dentro da âncora. Então, aqui, ao invés de usar atributo, a gente pode usar text. Show! Agora aqui a gente já tem os números da, da edição. Beleza? Olha só. É, não é simples ficar fazendo esse negócio, porque cada... Cada site tem uma estrutura diferente. E eu não vou mentir para vocês. Eu sempre tenho que ficar fazendo várias buscas no Stack Overflow porque eu preciso encontrar maneiras muito loucas para poder fazer esse negócio funcionar. Então, é, não fique desanimado se você se bater em uma situação onde, onde você não está conseguindo extrair o objeto certo, etc. É, uma vez eu tive que pegar e, e raspar o um, um valor de um campo, a URL de, de, de um botão, e esse botão só aparecia quando tinha aquela URL. Então eu tinha que verificar se tinha um ícone do botão para poder, então, tentar fazer essa extração. É, e para isso foram várias idas no no Stack Overflow. Então não se preocupe, é completamente natural é, se sentir um pouco um pouco perdido ou perdido nessa hora. Beleza, a gente tem o um link, a gente tem a edição. O que mais que a gente precisa? A gente precisa disso aqui, publicações mais antigas. Por quê? Porque a gente precisa da paginação. Nesse caso aqui, no mês de julho, é, teve mais do que 10 publicações do Diário Oficial. Então, aqui a gente tem mais páginas. Ops, publicações mais antigas. É, a gente continua clicando e quando chega na última, não sei se deu para perceber aí, mas quando chega na última, ele não tem mais o botão publicações mais antigas, só publicações mais novas. Então, significa que o botão de paginação que a gente vai seguir Vai ser esse. Então a gente vai ficar clicando para ele, ele ficar buscando. Beleza? É, então aqui, por exemplo, seria... Vamos botar aqui no mais novas, porque o botão sumiu. O que, é que isso vai significar no nosso, no nosso spider Significa que quando ele estiver entrando em cada página, para entender qual é o critério de parada, ele vai ter que pegar e tentar encontrar... Um, é, o botão publicações mais antigas. Se não existe mais, significa que as páginas acabaram e então ele pode continuar para o próximo mês, certo? Então aqui eu vou fazer um exemplo com o expert para vocês verem é, e depois eu vou mostrar um macete de como encontrar esses, esses botões. Tá, vamos lá então. response.expert e... E aí ele já tem uma sintaxe completamente diferente do, do CSS. Eu vou começar aqui dizendo que, ó, procurem nas coisas que tiver por aí, não procura do início, não, porque a gente poderia dizer que, tipo, que nem uma regex. procura com início no início do da estrutura HTML. Não, nesse caso aqui eu tô dizendo, procurem com qualquer coisa que tivesse essa, essa estrutura que vai vir a seguir. Aí eu vou dizer que é uma âncora. E eu vou dizer que eu quero só o que contiver, contiver, é, o que tem, contém, é, um texto, muito interessante, né, é, chamado Publicações Mais Antigas. Deixa eu ver se aqui essas duas estão certas, vou fechar o parêntese. Beleza. Ops. Deu erro aqui, deixa eu conferir. O que foi que deu errado? Ah, não fechei o cochete aqui, ó. Muita atenção nisso, viu, gente? Aqui no A, na âncora, eu abri um cochete para dizer qual era o critério e não fechei. Pronto, deu certo. Então, aqui eu tenho um único botão, publicações mais antigas. Porque é verdade, a nossa, se vocês quiserem conferir a URL que vocês estão, vocês podem fazer o response.url. A nossa URL aqui ó, é a página inicial do mês de julho de 2020. Então, ele só tem um botão, publicações mais antigas. Beleza. Mas o que, é que eu quero com essas publicações mais antigas? Eu quero o link, né, para poder seguir. Então a gente vai botar aqui barra e a gente vai colocar um arroba href. Beleza? Ele, você vê que ele sempre retorna uma lista de coisas. Mas o Scrapy ele tem um método chamado extract first para esses casos e aí você pode simplesmente pegar só o primeiro. Pronto. Aqui a gente tem o link que é o da próxima página. Então aqui ó, a gente já tem uma URL que a gente vai pedir para o é, Scrapar e seguir. Beleza? Bom, aqui eu só vou deixar lado a lado os comandos para vocês verem a diferença do, do CSS para o... Deixa eu tirar isso aqui para não imprimir muita coisa. Esse aqui é o CSS e esse aqui é o Expert. Beleza. Dúvidas até agora? Não? Acho que não. Tá. Daqui a pouco não vai sobrar nem o Mário Sérgio aqui nesse, nesse workshop. É... Isso, Ana, tá todo mundo aqui. <risos> que tá, tá... a didática tá ótima. Massa, valeu. Então, vamos continuar. É, não é que nesse caso do Publicações Mais Antigas, por exemplo, é, tem uma forma que pode facilitar a descoberta desse, desse CSSPath do, ou do CSS ou do XPath. Que é, a gente clica aqui com o botão direito, e inspecionar, de novo. Vamos abrir aqui. E em cima do, do elemento que a gente quer, do exato elemento que a gente quer, a gente clica de novo com o botão direito. Beleza? E aí a gente vai aqui em copiar. O meu está aqui em inglês, mas acho que vocês conseguem encontrar fácil. E aqui tem várias opções que são interessantes para a gente. Aqui você vai ter Copy Selector, que é o, o CSS do nosso, do, do nosso Response, e o XPath. Então, por exemplo, se a gente der um Copy Selector aqui, vamos ver o que, que ele mostra. Vou apagar aqui. Ó, ele mostra o caminho para cá. Então, você vê aqui, Nav Previous. Tá aqui, previous a gente tem uma div, a gente tem um nav, aqui o elemento nav, e a gente tem um main em algum lugar aqui, aqui, a gente tem uma main, tá vendo? Que começa com essa hashtag aqui, para sinalizar que é um id. A gente pode simplesmente copiar e colar isso aqui lá no Scrapy, não, acho que não vai funcionar. Mas vamos testar. Responde.css Funcionou. Vamos ver se a gente consegue aqui. Aí. Beleza, funcionou. Mas o meu ponto é, nem sempre isso funciona, tá? E aqui outro ponto que é importante é que você não precisa desse sinal de maior que. Às vezes ele vai funcionar exatamente, tipo, às vezes não, né? Vai funcionar sem esse, sem esse sinal de maior que e vai deixar mais fácil de, de ler, com menos caracteres também, certo? Se não funcionar, não significa que tá errado, que você não, não consegue extrair. E para isso, você pode usar o response.body para tentar ver se está aqui mesmo o elemento que você, quer, que você quer raspar. Beleza? Certo, vamos avançar então. O tempo está passando muito rápido. Então, esse é, copiar aqui, copiar o XPath, por exemplo, vai ajudar vocês na hora de identificar o elemento que vocês precisam, beleza? Para poder caminhar. No HTML. Beleza, já exploramos aqui. E agora a gente vai criar o nosso arquivo. Pronto, digamos que a gente já reuniu todas as informações que a gente precisa. E estamos prontos para poder escrever o nosso spider. Beleza. A gente vai nessa, nessa pasta Data Collections, Gazette Spiders. E a gente vai criar um spider lá. E ele vai ter essa carinha aqui que vocês estão vendo. Ele vai precisar de ter, herdar essa base, de Spider, que já é uma classe que foi criada pelo pessoal do projeto, que já tem algumas informações é, importantes lá, então você não precisa se preocupar por agora. A gente vai precisar do Territory ID, que é o código do IBGE dessa cidade. É, no arquivo, no, no arquivo não, no repositório, tem um arquivo chamado cities.md e lá tem um link para uma página no Wikipedia onde tem todas as cidades e todos os códigos do IBGE. Então aqui, por exemplo, alguém falou... Orofino, Minas Gerais. Ouro Fino. Pronto. Esse aqui é o código do IBGE. Então você vai copiar esse código aqui e colar no spider de Ouro Fino. Beleza. A gente precisa dizer o um nome esse nome aqui, ele segue um padrão. Vai ser a sigla do estado, underscore e o nome da cidade. Lembrando que tudo em minúscula. Eu tinha falado com vocês logo no início que tem um, um, um comando chamado scrapy é, crawl. Esse vai ser o nome que a gente vai, vai, vai passar para esse comando na hora de executar o nosso o nosso spider. Lembrando que nesse caso aqui, por uma coincidência é, vai ser o mesmo nome do arquivo .py que a gente vai criar, mas é, pode não ser, beleza? Allow a domains. Esse aqui vão ser os domínios que o Scrapy está autorizado a, a crawlear, caso você tenha alguma restrição. É, e ele geralmente é, vai ser o mesmo da URL de, de start, né? A gente, Por exemplo, esse domínio aqui, ele é sem esse, sem esse protocolo, né? sem o HTTP, sem o HTTPS, sem nenhum, nenhum subdomínio. Então vai ser assim mesmo, seco. E o Start URLs é uma lista. Mesmo que seja uma lista de um elemento só, é uma lista. Então a gente vai pegar e vai passar como o, o primeiro aqui. Mas digamos, por exemplo, que... Ah, no, como no nosso caso, a gente precisa criar dinamicamente a lista de todos os meses e, ano que, e anos que o, que o Scrapy vai ter que crawlear. Então, a gente vai usar o Starts URL, só que a gente vai usar um método para poder retornar essa lista. Beleza? Tá, perguntas? Tem perguntas? Eu estou vendo os comentários aqui, mas, Mário, se for, se for importante, você, você me fala. Para a gente responder agora ou no final. Bom. E, Ana, eu só até respondi ali a a, a... a pergunta que foi do Paulo, que ele falou, é, e qual o código do território para o, o... quiser brincar com o Diário Oficial da União, né, da imprensa nacional, eu estava explicando que do escopo do que do diário hoje, focando apenas nos municípios, né? Seria outra estrutura se a gente um dia quiser colocar os diários dos, dos estados também, do, do governo federal, né? mas hoje é mais os territórios dos municípios. Isso, isso mesmo. Beleza. Gente, eu nem acredito, já está já quase no final, quase. Tá, mas vamos lá. O que, é que a gente precisa de obrigatório para criar um SPIDER? A gente precisa da data de início... A gente precisa do Territory ID, que já mostrei para vocês como pegar. O Start requests vão ser vai ser esse método que vai gerar a lista de requisições, caso você precise. E tem um outro método importante que é o parse, ou os callbacks, que é... Depois que, que a gente inicia as requests, o Scrapy vai lá, beleza, acessar as URLs que você pediu. E aí, acontece que agora ele vai falar, é, e agora eu vou para onde? Então a gente passa o um método callback, que significa quando você chegar lá e acessar essa URL, por exemplo, do mês 7, ano 2020, eu quero que você vá para esse método. E aí esse método passa e ele vai falar, beleza, deixa comigo, vou pegar todos os links dos, das edições e eu vou mandar para você, e aí linka com outro callback, que é o, o método que vai acessar página a página do, do, do Diário Oficial, Diário Oficial não, das edições. E outra classe, classe importante é a Request, que é, às vezes vocês vão, vão se bater com algum, é, com algum Diário Oficial que vai requerer diferentes formas de acessar, por exemplo. Às vezes vai ser um que vai precisar enviar um formulário, então você vai usar o form requests, Mas para a maioria dos casos é só o request mesmo. Certo. Eu vou mostrar para vocês aqui. Daqui a pouco a gente volta nesse, mas vou mostrar para vocês aqui um Spider. Bom, beleza, aumentei aqui. Ó, aqui a gente está no repositório do, do, do querido GI, certo? Na nossa pastinha local. Beleza. Eu quero contribuir para uma cidade chamada Itaparica. Na verdade, é uma ilha lá, lá na Bahia. Então, aqui em Data Collection, eu clico em, em Gazette, aqui. E eu tenho aqui a pastinha Spiders, então eu vou clicar nessa pastinha Spiders. Bom, aqui não tem Itaparica, né, entre os Spiders da Bahia. Então, eu vou simplesmente criar. New File, Bahia. Itaparica.py. Beleza, o meu arquivo está aqui. Lembrando, gente, que tem um padrão para os nomes desses arquivos, tá? É a sigla do estado, underscore, e o nome da cidade, separado por underscore, tudo em minúsculo. Beleza, bom, o que eu faço agora que eu, que eu tenho esse, esse Itaparica? Eu vou pegar e vou criar uma classe, né? Eu vou criar uma classe e vou dar o nome para essa classe do meu spider, que vai ser o nome do estado, o nome da cidade, tá, dica, spider. E vou herdar aqui do, da, do, do spider do, do Scrapy. Só me engano, Scrapy.spider. Beleza. Aqui é a estruturinha básica da, da classe que a gente vai precisar, passando todos aqueles... É, aqueles atributos que a gente tinha conversado. Mas, eu vou pular aqui para a Amélia Rodrigues, que foi a que eu tinha usado os exemplos para vocês. Ela deve se parecer mais ou menos com isso aqui. O, os itens básicos, né? A gente precisa de um nome, que é o mesmo do arquivo para esse projeto. A gente precisa dos domínios que são permitidos. Então, a gente vai dizer que é o próprio domínio que a gente está começando aqui. A gente precisa dizer qual é a data de início. Então, por exemplo, aqui ele está com 1º de janeiro, porque eu estava rodando os testes. Mas a gente já viu que é 2015, na verdade, o início. A gente tem o um território ID e aqui a gente tem uma URL base. Tá, mas está faltando alguma coisa aqui, né? Isso é porque eu tinha percebido que vários... Spiders pertence a esse imprensa oficial aqui. Mas agora, só para é, a gente seguir todo o processo que eu segui, eu vou mostrar para vocês como seria criado o zero. Aqui a gente vai herdar do, do Base Gazette Spider, que é o, o, a classe base que todos os spiders precisam herdar, certo? E a gente vai precisar dizer. Quando é que... Como é que ele pega e começa os requests? Tá. Esses requests, eles vão ser a página, as páginas é, para poder o Scrapy acessar e começar o trabalho. Se a gente tiver que entrar e navegar por outras páginas, não tem problema. A gente vai dizer num passo depois. Aqui, como vocês podem ver, eu criei uma URL base, que é... Um padrão. Lembra que, que lá a gente tinha o nome, essa URL aqui, e tinha 2020 barra mês? Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou dizer para o pro, pro, pro Scrapile, ó, eu quero que você inicie as requests é, buscando todos os meses e todos os anos, a partir da data de início, é, para mim. Então, ele vai pegar esse método aqui, ele é responsável por gerar todos os links entre 1 de janeiro de 2015 e a data atual, beleza? Então, ele vai simplesmente fazer é, 2015, janeiro de 2015, fevereiro de 2015, março e por aí vai. Aqui eu já tenho esse métodozinho pronto. Então, vou mostrar para vocês aqui ele Pronto. E aqui ele, nada, ele faz esse, essa, essa continha, né? A data, a data atual ela é menor do que a data de hoje. A data atual aqui, no caso, é a data que a gente está iniciando. E aí, a cada interação, ele vai aumentar um mês. Beleza. Aí, ah, aqui, agora, o ponto importante. A gente tem um yield aqui. Que é uma palavra-chave do Python para retornar um gerador, na verdade. O que significa? É o que significa? significa que ao invés de retornar o valor direto, ele vai retornar um gerador e o gerador ele tem ele é preguiçoso ele só executa na hora que é necessário ele não vai simplesmente alocar tudo em memória e vai é, sair processando tudo de, de uma vez só só na hora necessária então o que que isso significa para gente que a gente vai gerar esse vai iterar sobre esse loop aqui mas ele só vai disparar essa request na hora que realmente chegar a hora dele pegar e entrar em janeiro de 2015, na hora de entrar em fevereiro de 2015, tipo, uma coisa de cada vez. Beleza. Dentro dessa a gente está aqui retornando esse gerador, na verdade, que é um formato request, que é o mais importante objeto aqui do Scrapy. E a gente tem na URL base, que é que eu estou... Setando aqui em cima, a gente vai dizer, ó, injeta esse ano e esse mês aqui dentro desses colchetes Beleza? Então aqui ele pega, formata, injeta o ano e o mês e a gente passa um callback, que vai ser, beleza, chegou em janeiro de, de 2015, conseguiu acessar a página, show! entra agora nesse método aqui que eu estou te pedindo, que é o extractGather.links, é, underscore links. Aí aqui agora ele vai seguir para essa página. E o que, que acontece quando a gente pega e usa um callback? Ele vai esperar ele próprio, a classe, e ele vai passar uma response. Lembra daquela response que a gente estava usando lá no Shell para explorar a página e tudo? Então, é exatamente o mesmo objeto. Então, você pode simplesmente copiar o, e colar o código que você estava usando lá para explorar isso aqui. Então, aqui, eu já tenho a minha colinha pronta para mostrar para vocês. Mas é exatamente o que a gente tinha feito lá. Ó. Eu verifico se tem outra página. Então, aqui eu estou pegando as publicações mais antigas. certo? Aqui eu estou fazendo um for em cima de todos os links que eu encontrei, que são os links dos diários. E vem uma parte interessante aqui. Lembra que eu tinha falado que a gente queria usar os links para poder pedir para o Scrapy seguir eles? Então, é essa parte aqui. Então, nessa parte aqui, ele vai pegar e vai criar uma nova request com o link que a gente pediu e vai dar um callback, tipo, vai amarrar aqui com esse outro método. Então, aqui nesse Extract Gazette Links, a gente pode até dizer que, tipo, esse aqui, esse método, ele varre as edições do diário. E esse parse aqui, ele simplesmente passeia a edição do diário. Então, enquanto um vai ver todos os links que estão disponíveis para um diário, o outro vai chegar na página do diário em si e vai capturar essas, essas informações. Então, agora eu vou mostrar para vocês aqui como fica... Ah, não, faltou uma coisa. Beleza, a gente tem o Wild aqui e agora a gente tem o If Another Page, que é, existe esse publicações mais antigas? Se existe, cria um request para ir para a próxima página. E aí, aqui vem um ponto super interessante, que é... A gente vai criar um request para ir para a próxima página, só que ela é exatamente a mesma página que a gente está lidando agora, que é a página de todos os, os, os diários oficiais. E aí, a gente fala para ele entrar de novo no mesmo método, como se fosse uma espécie de recursão. Então, a gente aqui, ó... Essa, essa página, publicações mais antigas, existe? Existe. Então, volta para cá de novo. E aí, ele vai ficar indo e voltando até você dizer que não existe mais. Beleza, mas vamos voltar para o cenário onde a gente caiu na última página e o publicações antigas não existe mais. O que, que vai acontecer? Ele vai entrar nesse self.parse aqui. Ah, Beleza. Nesse self.parse, é a, essa página aqui. Cadê? O self.passe vai entrar aqui. E aqui ele também tem a edição, quando foi publicado. E ele tem a coisa mais importante para a gente, que é o PDF. No querido diário, o que, o que importa mais é a data de início, qual é o território e o, o PDF. O link para o PDF vai ser a coisa que vai habilitar as buscas no futuro, a extração do conteúdo desse PDF. É a coisa mais importante. Então, a gente encontrou a nossa coisa mais importante. Então, a gente vai inspecionar aqui. E aqui tem um, um código meio esquisito, né? A gente tem aqui um href, tem aqui um baixar.php, arquivo. Tá, vamos ver o que, é que acontece, ó. A gente clica aqui. E ele já baixa o negócio, ele nem abre no navegador. Então, a gente precisa descobrir o que, é que acontece com esse negócio. Bom, quando a gente pega e usa essa abinha aqui, Network, a gente vê o que está que acontecendo aqui na request. Só que não aconteceu nada, nem passou por aqui. Então, pô, como é que a gente descobre isso? A triste notícia é: muitas vezes a é tentativa e erro. Né? Aqui a gente tem um arquivo PHP, por exemplo que a gente poderia tentar abrir, explorar. Então, como é que a gente faz isso, né? A gente vem aqui na abinha sources e a gente tenta ver aqui o que é que tá rolando, tipo, PDF, conteúdos, plugins aqui do WordPress. É, não sei se vai ser possível. Mas a gente tenta explorar o máximo possível isso para ver se a gente consegue encontrar alguma informação. Bom, para encurtar a conversa, eu descobri que na verdade esse, esse essa URL ela ela na verdade ela passa por aquele método PHP. Mas no final das contas, ela é simplesmente isso aqui, ó. Tá vendo? Esses dois pontinhos sinalizam que essa aqui, essa esse arquivo, ele tá numa estrutura de de arquivo relativa. O caminho ele não está absoluto, ele não está completo. Então, o que, que a gente pode fazer? Por tentativa e erro mesmo. tipo Simplesmente pegar esse aqui, colar aqui, para ver se a gente consegue é, encontrar alguma informação. Será que vai dar certo? Deu. Então, a gente já sabe aqui que a gente só precisa pegar aquele pedaço e colar no nosso domínio principal para saber qual é o link certo do PDF. E esse link aqui vai ser o link que a gente vai retornar para o querido diário. Beleza. Vou hum. fazer uma perguntinha. Manda. A Paty Pires perguntou assim, que aí eu aproveitei que você pegou já o PDF ali, né? Uhum. Ela falou, no caso do diário oficial que utiliza ferramenta própria, tipo o diário oficial da Bahia, ela, acho que do Estado, talvez ela tenha se referido. Ela hum. citou o flash, né? Acho que talvez aquele recurso aí, ela, como faz, né? Acho que é uma pergunta bem difícil mesmo, né? Essa coisa de novo, com acho... certeza. É. Assim, é bem difícil. Tem coisa muito cabulosa com Flash, JavaScript, várias, várias tretas. Eu nunca precisei fazer nenhum com Flash, mas tem outras alternativas, tipo Selenium combinado com, com Scrapy. Você usa uma extensão para ele poder abrir o browser mesmo e... E catando lá os, os elementos, o que é super lento, é, mas, mas funciona para esses casos mais, mais drásticos. Beleza. Aqui tem esse método, o o URL, que é tipo, eu tenho esse formato aqui e eu simplesmente transformo nesse, nessa URL que eu mostrei para vocês. Beleza. Bom, entramos no parse e ele vai extrair essa, aquela URL pública, é, ele vai extrair o, o horário, né? vai colocar no padrão também do, do, do, do projeto. E por fim, que é a última coisa, a gente vai dar um yield aqui no Gazette, que é o nosso objeto do, do diário oficial. Todo esse trabalho foi para a gente pegar e simplesmente ter esse, esse objeto retornado. E aqui a gente vai passar a data, sendo que, que essa data tem que estar tá no, no, no formato é, de objeto do Python mesmo, né? o dateTime.date. A gente vai retornar o URL. Lembrando que aqui a gente está usando uma pipeline do, do Scrapy para poder... É, fazer o download do arquivo, né? fazer a extração. Então, a gente precisa retornar para esse campo aqui, File URLs. Então, a gente vai retornar dentro de uma lista, porque ele vai, ele pega esse pipeline, é como se ele fosse... É, ele é uma etapa, né? na verdade. Quando cada item vai chegando, ele passa pelo pipeline e aí o pipeline vai falar, beleza, vou baixar esse arquivo PDF aqui, Vou verificar o checksum dele, vou dizer onde é que tá o, é, qual é o caminho dele e por aí vai. Outra informação importante é se é edição extra ou não. No meu caso, eu não consegui até agora descobrir se a Amélia Rodrigues tem uma, uma edição extra do diário oficial ou não. Mas é importante, por isso que está aqui um, um to do para eu pegar e fazer. É, o território é de, que é o que a gente setou lá em cima. O poder nesse caso é o poder executivo e quando foi que ele foi é, raspado né que é aí você só precisa usar o DateTime, o tcnal e esse é o nosso o nosso spider Deixa eu ver aqui próxima etapa a gente já passou por isso aqui bom hora de abrir um um pull request mas antes eu queria, na verdade, contar uma, uma coisa legal para vocês. Com o, com o arquivo do, do Censo, do, do querido diário, é possível olhar todos os, os, os links que já foram cadastrados lá e que não tem um spider ainda. Então, eu estava eu tava fazendo da, da cidade de, de Amélia Rodrigues, deixa eu apagar aqui para mostrar o que eu quero para vocês. Eu estava fazendo esse, implementando esse spider, e eu por curiosidade resolvi olhar lá no, no, no censo do querido Diário, no arquivo, quais eram as, as cidades, né, que tinham o mesmo domínio. E por um acaso eu acabei descobrindo que muitas cidades tem, usam o mesmo site. Eu falei com vocês da cidade de Taparica, por exemplo, e Taparica usa exatamente o, o mesmo site de Amélia Rodrigues. O que é maravilhoso para a gente. Eita, tá? Eita, aí, Porque a gente pode usar o mesmo código para clalear várias cidades. Então aqui ele tem uma, uma versão levemente diferente, mas é, a gente consegue clalear da mesma forma, né? Olhando o código. E aí então eu resolvi fazer um, um, um scriptzinho para poder verificar se outras outras cidades usavam a mesma estrutura de Amélia Rodrigues, então eu acabei descobrindo que 30 outras, mais de 30 outras cidades usam a mesma estrutura de código. Então, o que, que eu resolvi fazer? Eu resolvi colocar isso aqui em um common um template base. Então, eu implementei uma outra cidade, por exemplo, Serrinha, a cidade de Serrinha, perto do lado de Feira de Santana também. Então, aqui, ó, vocês podem ver que elas são super, o código é super parecido, basicamente igual, na verdade, são só mudas informações aqui da própria cidade mesmo. E você pode adaptar, por exemplo, data de início, essas coisas. Então, o senso do, do querido diário, ele é importante não só para você é, ajudar a cadastrar cidades, mas também ajudar a focar na cidade, em spiders que, que vão abranger o maior número de pessoas ou o maior número de cidades. Bom, a gente já está chegando aqui na, na reta final desse workshop que passou simplesmente voando. É, e eu queria dar algumas dicas para vocês na hora de abrir o pull request. A primeira é, não esqueça de rodar o seu spider do início ao fim. E aqui, por exemplo... Depois que o, nosso, que o nosso spider ficou pronto, deixa eu ativar aqui, porque eu acabei fechando a aba demais. Ops. Tem um ponto aqui na frente. É, entrar aqui no Data Collection. A gente precisa, antes de abrir um pull request, rodar o nosso... O nosso spider do início ao fim, certo? Para isso a gente vai usar o Scrapi, crawl e o nome dele. O nome que está aqui na classe, em name. Então, por exemplo, eu vou rodar aqui o de serrinha. Beleza. E ele vai cuspir várias informações aqui. Das requests que deram certo, que deram errado. É, quais foram os dados que foram retornados. Ops. Oh, Scrapize not defined. Deu um problema em um outro spider que eu criei de exemplo aqui para mostrar para vocês. Eu vou simplesmente apagar ele, porque não vou usar ele agora. E executar de novo. Por que, que isso é importante? Porque a pessoa que vai revisar o seu código está confiando que você rodou é, o seu spider todo e confirmou que ele está funcionando. E ele, aqui agora já está rodando certinho. Vocês vão ver que ele vai ficar mostrando várias informações. Aquele objeto que a gente criou, o gazet, ele vai retornar é, em formato JSON para vocês verem, o um dicionário Python. E aqui, ó, veja que ele, que ele criou vários requests de todas essas esses, esses, esses meses aqui. E aqui deu um erro. Bom, aqui ele deu erro porque ele está dizendo que não é único. Porque eu já tinha rodado esse, esse spider antes e ele já tinha pegado esses, esses itens. Mas, por exemplo, aqui vocês podem ver como ele retorna o objeto. Então, aqui a data, os arquivos, se é extra, extra ou não, o poder... E o Territory ID. No final, vocês vão conseguir ver se deu erro ou não. No caso aqui, né? Ele vai continuar dando erro, porque esses itens já estão no meu banco. Mas vai aparecer, ó. Você conseguiu é, raspar sem itens, deu erro em dois itens, por exemplo. Então é importante rodar isso antes de abrir o prequest. Bom, mencione isso que você resolve. Por exemplo, você pode usar esses, essas palavras-chave aqui do, é, do GitHub. Outra coisa é adicione descrição clara, como se você estivesse explicando a alguém que vai assumir o seu código. Então, por exemplo, no meu caso, eu ainda não descobri... <coughs> Desculpa. Eu ainda não descobri se a Maria Rodrigues tem uma edição extra ou não. Está parecendo que não. Não tem edição extra. Então, eu tenho que deixar essa informação clara no PeeQuest, porque um dia, se alguém chegar e estiver usando a ferramenta e procurar, ou oh, será que a Amélia Rodrigues não tem uma, uma edição, edição extra? O que que, que que acontece? Aí a pessoa vai encontrar o meu PeeQuest e vai ver lá, documentado, é, o porquê é, não tem uma edição extra, Amélia Rodrigues. E a última coisa é, fiquem tranquilos que os comentários virão. Tem várias pessoas super competentes trabalhando no, no querido diário e essas pessoas elas vão simplesmente dar alternativas para é, você melhorar o seu código. Vão comentar como melhorar, como deixar mais rápido, como deixar mais legível. Então, para quem não está acostumado a, a contribuir com a pessoa, assim, é importante abraçar isso e entender que isso simplesmente vai tornar o seu código e você uma pessoa melhor. Bom... E o bônus seria, use os dados do censo para descobrir isso que eu descobri, como você pode é, desenvolver mais spiders, caso você não... não... Depois de, na verdade, depois de você ter desenvolvido o spider da sua cidade natal, fica aí o dever de casa. E revisando, vocês podem relembrar alguns dos pontos desse workshop no meu texto, lá no meu, no meu blog, aqui está o link para lá. Não esqueçam de usar as ferramentas para desenvolvedores, que é aquele inspecionar lá. Vocês podem observar o comportamento das requests na aba de network, pode olhar o código fonte, que às vezes dá para ver, de arquivo PHP, de JavaScript, às vezes tem também no, no Sources. É, e vocês podem copiar o XPath ou o, o seletor lá. Baby steps, sempre. Explorem um passo de cada vez. Usem bastante o shell para poder ir explorando a página. Tente explorar primeiro antes de desenvolver o spider, porque o, o código que eu tenho hoje nada mais foi do que tipo o resultado de várias explorações que eu fiz. E inspire-se no trabalho de outras pessoas, vendo os por requests já abertos. Tem várias, várias, várias spiders de todos os sabores que vocês, vocês imaginarem. Tem spider complexo, tem spider simples, tem spider que usa a, a mesma classe base, tem de tudo. E se você tiver alguma dúvida, você sabe, pode sempre abrir um issue, perguntar e tentar tirar essas dúvidas também com a comunidade. Uma coisa que eu não coloquei aqui, mas também é importante dar uma olhada na, na documentação do, do, do Scrapi. Vou até adicionar aqui agora. A documentação do, do Scrapi é super útil também. É, é muito massa para você entender, por exemplo, como selecionar determinados elementos, é, como você pode habilitar o cache, como você pode usar pipelines e várias coisas. O Scrapy, ele tem uma estrutura que é só dele para poder pegar e organizar como vai ficar um projeto mesmo de, de raspagem de dados. Então, você lê a documentação e fazendo um tutorial vai te ajudar assim, a se ambientar com isso. Bom, é isso, gente. É... Obrigada por terem participado. Eu gosto pra caramba do, do, do, do projeto do, do querido Diário. Eu acho a raspagem de dados simplesmente sensacional. Apesar de, de, às vezes, ser bem, bem difícil. Mas, mas é, é uma coisa muito maravilhosa. É massa do ponto de vista técnico, de ser divertido. Mas também é massa a gente estar tá contribuindo para uma coisa que vai, com sorte, deixar deixa o Brasil lugar um lugar um pouquinho melhor. Obrigada. Oh, muitas palmas aqui para a <risos> Muito obrigado, Ana Paula, pela sua apresentação. Eu nunca vi um tutorial tão didático, para falar a verdade, de... Foi engraçado que ano passado eu fiz um tutorial parecido com o um querido diário no Coda. E o projeto estava em outro momento, estava mais complicadinho. E eu também não tinha toda essa sua capacidade didática. E, e esse <risos> ano foi muito melhor. Acho que se tiver alguém que participou ano passado comigo e está aqui hoje, tem, eu acredito que vai concordar comigo. É muito incrível. Obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. Obrigada a todo mundo que está que, que participando. É, então é, é isso, eu vou compartilhar algumas coisinhas, o, o, o Paulo tá perguntou também sobre é, como é que está a parte de extrair os dados, então a gente tem um, um outro repositório no GitHub também que a gente está fazendo essa parte de extrair os textos, eu falei para ele ali também na resposta que a gente vai disponibilizar uma, uma API em breve, é, em breve daqui para dezembro no máximo a gente vai... Colocar todos esses arquivos que a gente já tem raspador, tipo esse que a Ana Paula estava desenvolvendo, no público para todo mundo usar. E, além disso, estou colocando também o um link do Catarse aí no chat, que é o nosso financiamento recorrente para esse projeto. Então, quem quiser compartilhar com as pessoas, né, as pessoas próximas aí contribuir também, fiquem fiquem à vontade. Tá bom? Engraçado, eu estou mandando coisa no, no Catarse e está aparecendo o um nome para mim aqui: Cris Fronza. Não sei o que pode estar acontecendo. Mas é isso, Ana Paula, obrigado. Eu é, acho que a gente pode finalizar. Obrigado a todo mundo que participou. Em até 72 horas, essa palestra estará disponível para todos vocês, lá no, no, nos, nos canais da, da Escola de Dados. E eu agradeço muito aí a presença de vocês no evento. Obrigada, tchau, tchau.